Fala, internauta! Começa agora o moído da redação dessa sexta-feira. E o prefeito de Ingá, Manuel da Lenha, será investigado pelo Ministério Público da Paraíba por dar calote em empréstimos de servidores da Caixa Econômica Federal. O gestor está sendo acusado de não repassar os valores descontados da remuneração dos servidores por empréstimos consignados. Já o Ministério Público Eleitoral apresentou à Justiça Eleitoral 58 ações de impugnação de candidaturas para o pleito de 2018. As apurações detectaram situações previstas na Lei da Ficha Limpa, como condenações criminais e por improbidade administrativa. E a candidata governadora da Paraíba, Rama Dantas, do PSTU, foi assaltada no bairro dos bancários. Em nota, o PSTU informou que, além de levarem documentos e pertences, os assaltantes também machucaram a candidata. E estes foram os destaques de hoje. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br.